Olá, meus senhores, tudo Força de Deus aqui com mais um vídeo. Então já vai deixando seu like, Vendo o um vídeo todo, né? Já ficando aqui no começo. Compartilhando o vídeo, se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Para virar um sininho, ativando as notificações para receber todos os vídeos. E é isso, estamos aqui no Manda. Café. Oi, gente. Então, bora pro vídeo. Bora lá, gente. E aí, Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eita. Ah, tabulação. Pufão. Eita! Ah, tá para esse negócio que não? Não, música não, vai é dar copyright. Música? É. Eita! Lelelele, raye. Le, le, le, oh oh oh, elari, elari Oh oh oh, elari Então, então o me seguindo? A moça tá tá dando bicho. Ela pode ser xerife ou hum. não? Ai, tá... ela é morder. Ela é morder, morder, morder. Ai, morri. <risos> ah, é, não sou boa pra ser morder, não. Não matou. É a vida, é a minha galera não começou aqui outra partida. Inocente. Inocente eu ganhei sempre. <risos> comida, show. Minha ce... agência assassina é 2%. A minha é 6%. Enquanto isso, vamos só pegar uma adiante né? meu Deus? Eu fico esperando até o clima. mas eu lembro que eu tirei o volume. E ver vermelho Jesus. Normal Ui. Homem de cabelo vermelho, Mari Red. É o melhor canal De jogos que existe no Youtube Pai, Falei a maior, a maior palavra do mundo A Chocinho. maior palavra do mundo Não é. Fala aí. Choquito! Por quê? Leite condensado, caramelizado com flocos crocantes <risos> e coberto com delicioso chocolate Nestlé. Eu não tô fazendo música. É verdade. Tá com sono? Uhum. Também, meu amor. Mas era. É um chocolate. Meu Deus do céu, que susto! Mais um vídeo de Clarinha de Versões patrocinado pelo Mago das Carnes e Sábio. É... Aê, parceiro! Aê, Tari! Que triste, que triste, cara. Não é triste, não ver é? Inocente! Inocente, veredito. Toda vez quando é inocente, aparece sempre inocentes. é, né? No plural. Seguindo. Sai. Tá Se pessoa me seguir, eu vou, vou gritar. Por tá... que Porque tá me seguindo? Agora que eu apareci. Ei, ei. Ai, ai, ai. A moça tá fugindo, então bora fugir junto ó Ó. Ó. Até é xerife, ainda bem. Não é a moça. Tem certeza? Sim, eu ouvi o barulho da facada e não foi ela. Não foi ela. Não tô escutando <risos> nada. Será que ela tirou a música já? foi tirou, ela tirou. É meu poder da copyright. o pessoal tá atacando a pás. Eu não sirvo para ser xerife que eu não sou boa mira Nem eu. Gente, tomando que é, né hidrata se sempre bom. Galera, voltamos. Inocente. As partes a gente vai estudar bem agora ou na próxima, não sei. Mais hum, irmã! É a minha de cabelo azul, é, que vejo, é de roxo, roxo, roxo, a minha de cabelo é roxo, com coque. E aí galera, espero que eles aqui seja um negócio, tipo, fechar o vídeo com chá... Não, não sei. Inocentes. Inocentes. Tem que ser inocente, porque no jogo tá com medo. aí galera, tô passando ali, beleza? Vou ter medo de mim, beleza? E aí galerinha. Oxe, ele morreu? Ah, <tos> pra de travar seria perfeito maravilhoso o é. um amigo da garota lá não gostei dele as pessoas que você não gosta precisa matar não tá é só um jogo tá de boa não sou assassino é só um jogo e aí Fernandeta Cadê a minha frente menina E tem certeza do que queres passar? Hum? Queres certeza do que há se acontecer? Diga-me! Diga-me! daí eu vou tentar. Nossa! <risos> eu fui tirar e abrir abri, abri o shopping! <risos> <risos> Beleza, normal Cadê? Pode ter pessoa aqui Bora ser rápido, rápido Só os dedinhos, só os dedinhos Vocês só escutam os barulhos aí do mouse e do Brigo só... Cadê? Falta quantas pessoas? Treze 13 pessoas? Como assim? Mas tu conta aí, mulher. Falta quanto? Quantas pessoas? Três. A ah, três, eu entendi. Treze. Eita, pomba. Tá doido? Vem, Vem. Faça a faca em tu. Eu não tô conseguindo usar o poder. O tempo acabou, gente! Oh, Tinha 50 minutos. Desisto. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. É isso. Saiu na Arabai. Tchau.